Ótimo, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Como vocês sabem, a Forçage tem um smart contract em Ethereum e há um, algum tempo atrás lançou também um smart contract em Tron. E portanto nós, como disse a Maria muito bem, nós podemos envolver os dois ou só um, aquilo que nós quisermos. Uma uh, das razões pelas quais eu achei-se tão interessante a Forçage é para além de tudo aquilo das razões que a tecnologia nos permite, a segurança, que toda a tecnologia nos permite, eu hoje não me vou alongar acerca disso, já estamos, um, a chamada já vai longa, mas realmente eu percebi que esta tecnologia hoje permitia modelos de negócios completamente diferentes de tudo aquilo que nós estamos habituados no mercado, nomeadamente a tecnologia nos permitir segurança. Outra coisa que esta tecnologia nos permite é, no fundo, e... E quem criou a Forçage? os programadores que criaram a Forçagem, realmente são uh, geniais, no meu entender, são realmente geniais. E uma das filosofias inerentes a esta, a esta plataforma é nós podermos conjugar na mesma plataforma vários tipos de rendimentos diferentes e, no fundo, uh, hoje existem excelentes modelos de negócio no mercado, uh, estou-me a lembrar, sei lá, do multinível tradicional, mas normalmente os modelos de negócios são muito bons numa determinado aspecto do negócio, mas o negócio para ser bom numa parte não consegue ser bom noutras. Por exemplo, a questão do multinível tradicional é excelente para nós podermos ter um valor residual, um, e, uh, mas tem, outros, tem outras contrapartidas que é... Uh, como é multinível, como são muitos e muitos e muitos níveis, o valor da compra tem que se diluir por muitas pessoas, normalmente a comissão é muito pequena para a pessoa que coloca, porque tem que dar comissões a muitas pessoas, mas tem a grande vantagem de conseguir criar um valor residual forte ao longo do tempo. É um negócio lento, mas à medida que nós vamos crescendo o negócio, lá mais à frente é um negócio excelente. Para nos, dar, para nos dar realmente valor residual. E há outros negócios que têm outras características e normalmente é muito difícil nós estávamos de ter tudo nu, não é? Toda a gente gostaria de ter um negócio que tivesse as várias características. Há pessoas que o que fazem é ter vários negócios, promovem vários negócios para poder ter o mix de características que eu acabei de falar. Então, uma das genialidades do negócio da forçagem é precisamente como tem vários tipos de matrizes, consegue ter vários tipos de comportamento e dar-nos vários tipos de negócio então quando a X3 quando nós começamos a recrutar bastantes pessoas pela X3 a X3 tem a característica de nos dar dinheiro rapidamente porque nós recebemos logo das X3 recebemos 100% então quando nós começamos a ter slots que valem mil, dois mil, três mil, dez mil, vinte mil uh, dólares. Nós temos uma pessoa que compra essa slot. Uh, eu já tive dias, eu já tive um dia de 66 mil dólares, tive outro de 55 mil dólares. porquê? Porque algumas das pessoas compraram slots de valores elevados. Então, a X3 é um modelo que nos dá dinheiro rápido. Já, agora, baseado na nossa produção pessoal, quanto mais fortes nós formos recortar. Mais fortes nós podemos ganhar e podemos controlar com isso. O uh, x 4 tem um comportamento diferente, como a Maria falou, e a privilegia nós podemos ganhar sobre a nossa organização. Então nós vamos ter pessoas a enviar dinheiro, a enviar dinheiro da nossa organização. Por isso temos que criar a organização, e à medida que nós vamos criando a organização, vai havendo pessoas de baixo que nos vão passando dinheiro para cima o que torna realmente absolutamente incrível. E temos a hipótese de ter alguns derramamentos de cima, mas isso depende de realmente de muitos fatores. Mas é, é impressionante quando, alguém, quando nós temos alguém no nosso negócio e de repente essa pessoa recebe um valor vindo de cima, que nem sequer foi do esforço direto dela ou das pessoas, às vezes até nem tem ninguém na organização, e de repente recebeu um valor de cima, essa pessoa fica super entusiasmada, cria realmente um sentido enorme de confiar no, no sistema porque a pessoa quase que não, não patrocina ninguém e já está a ter derramamento cria um, uh, realmente uma, uma confiança e uma dinâmica nessas pessoas que essas pessoas às vezes só pelo facto de terem um derrame uh, veem que realmente as coisas funcionam e começam ativamente a fazer as coisas de outra forma e uh, a genialidade dos programadores é realmente incrível e aquilo que eles vão lançar amanhã, portanto que vai ser a X Gold, que na altura quando foi lançado o Tron, eles já falaram que tinham planos para lançar uma terceira matriz com um comportamento diferente. E esta X Gold só é possível fazer a tecnologia para fazer esta X Gold só está disponível na Tron. A Ethereum não tem esta tecnologia para permitir a X-Gold. A X Porque da forma como ela é construída, nós vamos ter o nosso próprio smart contract. Okay? Uh, enquanto na X3 e na X4, o smart contract é da Forsage, uh, aqui não, nós vamos ter o nosso próprio smart contract. Okay? Para nós é transparente, não temos que fazer nada, a tecnologia faz isso tudo por nós, mas uh, teve que ser desenvolvida a tecnologia dessa forma, pela forma como... Uh, este trabalho. Então eu para não me alongar mais uh, eu gostava que me deixassem partilhar a, a tela por favor, o anfitrião que me deixe partilhar a tela, ok? Pode silenciar. Já posso? Ok, ótimo. Fantástico, fantástico. Então uh, gostava de saber se você já veem aqui na minha tela a Xgold já? Ok? Então, já está, já está. ok, ótimo, fantástico. Então, vamos lá. Uh, ver se eu consigo fazer aqui uns um riscos nesta coisa. Ora. Penso que é com este. Então, a X-Gold tem um comportamento diferente e, e, e com a X-Gold vocês vão ter derramamento de uma, de uma forma absolutamente inacreditável, ok? E eu confesso-vos que tive numa, numa formação há uma hora atrás com o meu patrocinador o meu patrocinador participou na parte de, de fazer os testes de, de tudo isto há coisas que eu ainda realmente não domino e portanto vou-vos dar uma panorâmica geral mas basicamente o que esta terceira forma nos dá é primeiro, ganharmos ainda mais dinheiro sobre a nossa equipa ou seja, vamos ter aqui um valor residual maior e esta X3 uh, dá-nos um modelo de negócios em que nós possamos ter um valor residual maior e, sobretudo, esta X3 é feita para nós termos derramamento à tonelada, à tonelada, à tonelada, ok? Então, o que é que acontece? Uh, imagina que nós estamos aqui e nós temos, por exemplo, o nosso primeiro patrocinador, deixa-me ver aqui, agora... Temos aqui o nosso, o nosso patrocinador, depois vamos ter o patrocinador do nosso patrocinador e o patrocinador do nosso patrocinador. Ok? Uh, deixa eu ver aqui se isto dá a esta. Vamos ver se esta dá aqui. Então, o que acontece? O que vai acontecer é que vocês vão se registrar, compram o máximo de slots que vocês conseguirem colocar e as primeiras duas posições passam para cima e as próximas posições vocês ganham aqui nesta linha 20% sobre o valor desta slot, 30% nestas slots e 50% destas e estas duas são para ciclar. Ok? Então o que acontece? Imaginem que vocês se registam nas várias slots e ou vocês, ou os vossos aplines acima vão preencher estas duas posições. Até podem não ser vocês, ok? Podem ser até os vossos uplines acima a preencher estas posições, ou podem ser vocês a colocar pessoas e preencher estas duas posições. Então estas duas posições passam para cima, ok? A partir dali, estas posições todas vão ser preenchidas por vocês e pelos vossos uplines, então imaginem, antes de vocês colocarem alguém, este vosso me colocou aqui uma pessoa. E vocês vão ganhar 20% desta posição. Imaginem, por exemplo, que esta slot aqui é de mil dólares, por exemplo. Okay? Começa com 200 trones, então são mais ou menos 6 dólares e nós temos às, à mesma as 15 matrizes. Ok? Mas vamos falar de uma matriz já de um valor mais ou menos, ok? Imaginem que esta matriz é de 1000 dólares. Então, eu tenho esta matriz, por isso é muito importante nós termos quantas mais matrizes melhor, uh, matriz não, desculpem, slots, e imaginem que aqui o vosso segundo patrocinador coloca aqui uma pessoa automaticamente. Vocês, automaticamente, vão ganhar 20% de mil euros, que são 200 dólares. Certo? Vão ganhar 200 dólares daqui. Vão ganhar 200 dólares daqui, 200 dólares daqui, 200 dólares daqui. E estas posições podem ser colocadas por vocês. Imagina aqui. Colocam aqui uma pessoa. Ou podem ser, por exemplo, colocadas aqui. O que é absolutamente brutal. E a mesma coisa, a mesma coisa aqui de cima. Ok? Então, daqui... Vamos ganhar de 1.000 euros, 30%. Vamos ganhar quanto? 300, não é? Então, o que é que acontece? Se nós somarmos, se nós somarmos estas posições todas, que somos nós que colocamos ou pessoas acima, okay? isto dá 10 vezes, mais ou menos 10 vezes, aquilo que nós investimos nesta slot. Até ciclar. Quando cicla, quando cicla, acontece outra coisa muito, muito, muito interessante. É que quando cicla, estas três, estes três uplines vão mudar, muito provavelmente vão mudar. Então passa a haver outros três uplines, por depois, na questão dos ciclos, e vai-vos calhar outros três uplines, muito, muito provavelmente completamente diferentes dos vossos uplines originais originais, ok? Então aquela coisa que vocês dizem, ah, mas o meu plan não me dá muito RAM porque ele não patrocina muito, aqui vocês têm não só do vosso plan como dos outros dois acima e depois quando isto cicla isto vai dar outros planos completamente diferentes e uns mais dinâmicos, outros menos dinâmicos. Então isso vai ser a loucura, a loucura, a loucura, ok? Então e isto aqui vai ter que ser um smart contract individual porque estes dois valores vão ficar retidos no nosso smart contract, portanto, não é, não é na nossa wallet, é no nosso smart contract, não é no smart contract de ninguém, da Forsage, nada. Este dinheiro é em nosso controle, mas é a única forma que a Forsage uh, encontrou, e por isso é que só podia ser desenvolvido na, no Trono, para que este, estes, este, estes dois estas duas ciclagens sejam feitas automaticamente e nós, por exemplo, se isto é feito durante a noite e nós não estarmos lá, podíamos perder o dinheiro por não estarmos por não a... Então, eu não sei explicar isto muito bem, mas isto tem que ser feito desta forma, ok? Vocês podem retirar este dinheiro do vosso smart contract quando quiserem, mas eu recomendo a que ele esteja aqui, que é para isto fazer o um ciclo automático, Ok? se não entenderem, não, não, não se preocupem, mas basicamente este, este, esta, esta terceira matriz vai fazer com que vocês ganhem dinheiro recrutando ou não recrutando, ok? Obviamente que devem recrutar ao máximo, porque quanto mais depressa vocês preencherem estas posições, mais depressa cicla e mais depressa vocês ganham dinheiro, Ok? portanto obviamente que isto não é compramos as matrizes depois ficamos para ar a olhar para que os nossos uplines trabalhem para nós okay? As coisas não, realmente não funcionam assim de qualquer forma isto é absolutamente brutal porque com as 15 matrizes se vocês ciclarem uma vez só em cada matriz no total vocês vão ganhar mais de 1 milhão de dólares mais de um milhão de dólares é a soma de todas estas posições, que são cerca de 400 posições, porque se vocês forem a fazer as contas, aqui acho que é mais ou menos 400 posições, porque se vocês forem a fazer aqui as contas, dá 30 posições, vezes 15, é mais ou menos isto, ok? Então, esta filosofia é completamente diferente das outras, da X3 e da X4, ok? Vai fazer com que vocês tenham pessoas no vosso negócio compram uma atriz e de repente começam a ter lá posições e vai ser a loucura que eles ficam super, super, super entusiasmados. E portanto antes aconteceu o derrame e esse derrame era mais, ou seja, uma das causas para vocês terem mais derrame era que o vosso patrocinador fosse realmente bastante ativo. Aqui vocês não dependem tanto do vosso patrocinador porque estamos a falar aqui que três uplines acima vos vão passar derrame. Então vocês vão ter mais derrame do que se fosse só um patrocinador. Mas estes três patrocinadores começam com os vossos originais, quando isto cicla, vocês vão ter outros patrocinadores diferentes, vão ter uns mais ativos, outros menos ativos, e realmente o que, é que acontece? Se vocês tiverem só um ou duas slots, vocês têm um determinado tipo de patrocinadores e um determinado tipo de atividade. Se vocês tiverem o um máximo número de slots, vocês vão incrementar as chances de vocês terem... Uh, uh, uplines ativos e as coisas ciclarem a uma velocidade absolutamente incrível, ok? Então eu estou realmente muito, muito, muito entusiasmado com esta com, com esta terceira tipo de matriz, com este terceiro tipo de rendimentos que me vai dar a mim um negócio mais residual ainda, ok? E vai permitir eu conjuntamente com os uplines podemos ajudar muitíssimo mais as pessoas da nossa organização, porque com a X-Gold uh, depende do trabalho dessa pessoa, mas essa pessoa no fundo acaba por ter uma equipa toda total, a trabalhar uns para os outros e a usufruirmos do trabalho de equipa total. Estão a entender? Ou seja, não é só o meu trabalho. Enquanto na X-3, por exemplo... Depende única e exclusivamente do meu trabalho. Da, X, da X4, se eu trabalhei bem na X3, eu vou ter pessoas na minha organização e ao ter pessoas na minha organização, eu vou usufruir do derrame vindo de baixo. Eventualmente, de vez em quando, eu vou ter derrame vindo de cima se realmente o meu patrocinador é uma pessoa bastante ativa. Na X, na X Gold, isso não é assim. Porque na XGold, gold eu tendo as posições, fazendo a minha parte, eu vou ter toda a equipa a trabalhar para mim. Toda a equipa a trabalhar para mim. Logicamente eu depois também trabalho para a equipa, não é? Mas aqui, mesmo que eu não queira, eu vou ter que ganhar dinheiro obrigatoriamente. E o que é que acontece? Amanhã vai haver uma avalanche absolutamente inacreditável, porque amanhã vai-se haver montes e montes e, montes e montes e montes de registros, não é? Então, tu não deves perder tempo, deves carregar já a tua TronLink com, com Trones, deves fazer isso ainda hoje, de maneira que tu possas ter Trones para fazer um, a compra do um máximo número de slots para começares a ter a atividade da equipa toda. Agora, um pronome muito, muito, muito, muito importante: amanhã, assim que abrir a compra das slots X Gold e vocês. Tenham muita atenção isso. Ninguém vai comprar x-golds sem falar com o patrocinador, porque vocês não podem comprar antes do vosso patrocinador, porque senão isto mistura-se tudo, não é? E vocês não estão a dar chance ao vosso patrocinador. Então o que acontece? Vamos ter que trabalhar com uma equipa, vamos ter que nos proteger todos uns aos outros e pelo menos, pelo menos estarmos todos atentos, de maneira que pelo menos na primeira meia hora, na primeira hora, vocês deem chance ao vosso patrocinador para poder comprar uh, primeiro do que vocês as slots, ok? Então, se vocês estão a seguir os passos todos direitinhos do MSI, vocês com certeza devem ter o vosso grupo de Telegram pessoal, em que vocês têm lá todas as vossas primeiras linhas, que já entraram no negócio e têm lá os vossos leads, ok? Então vocês sirvam-se desse grupo de Telegram, onde vocês têm só as vossas primeiras linhas, para os avisar à medida que vocês vão comprando as slots, ok? Então o que acontece? Pelo menos, pelo menos, pelo menos, durante meia hora, uma hora, no fim de ser lançado, vocês devem esperar pelo vosso patrocinador, estar em contacto, em comunicação com o vosso patrocinador. Eu estou em contacto com o meu patrocinador, já combinamos. vamos estar atentos, vamos estar com o botão no gatilho, e ele vai-me dizendo, à medida que ele vai comprando as slots, vai-me dizendo a mim, e eu vou comprar logo a seguir a ele, e eu, dentro do meu grupo pessoal, vou dizer às pessoas, olha, já comprei a um, já podes comprar a um, depois vou comprar a dois, assim, Eu vou comprar logo, pelo menos, se calhar, provavelmente umas 10 slots. Mas vamos comprar por ordem, ok, pessoal? Porque devemos todos respeitar a linha. Agora, vocês não podem... Imaginem, eu já passei por estas situações anteriormente e isto causa um stress gigantesco na rede gigantesco mesmo, porque imaginem o que é, de repente eu não fiz o meu trabalho de casa, não tenho os tronos na minha wallet a, a, prontos para poder comprar e o meu patrocinador, o, por exemplo, as minhas primeiras linhas, eu estou aqui a embrulhar, a embrulhar, a embrulhar, a embrulhar uma hora, duas horas, três horas e imaginem o que é as primeiras linhas, das minhas primeiras linhas, todos a perguntar, então já está, então já está, então já está, então já está, e de repente se há uma pessoa embaixo que não ouviu nada disto e chegou lá e comprou, essas pessoas todas perdem. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ser patrocinadores responsáveis, devemos ter já os Tronos comprados hoje, para que amanhã no lançamento, vocês podem ver dentro do forçagem, da Forçage Trono, um contador, okay? vocês devem fazer o vosso trabalho de casa, durante a noite, desarrasquem-se, tenham os tronos prontos, para que quando for para comprar, vocês demorem o mínimo tempo possível para não, uh, para não uh, uh, demorarem tudo. Agora, imaginem eu, por exemplo, está toda a gente abaixo de mim, né? toda a rede de Portugal, tenho mais de 6 mil pessoas na minha organização, imagina o que é agora eu demorar uma hora para fazer a compra imagina as minhas primeiras linhas todas a, a, a falarem comigo então, então já, está, já está e depois as outras percebem então realmente aquilo que eu recomendo é todos estarem prontos para amanhã comprarem porque respeitarem respeitarem o vosso patrocinador deem pelo menos meia hora uma hora ao vosso patrocinador não comprem sem falarem com ele vocês têm que estar disponíveis e atentos a tudo isto tem que estar com, em comunicação com as vossas primeiras linhas e amanhã vai ser um dia super, super, super crucial. Então o que acontece? Pessoas como eu que recrutamos bastante, o meu parcecedor, o, o, Paulo, o Paulo Barroso, etc. Vocês podem ter derrame do Paulo Barroso e ele nem sequer é vosso upline, ok? Por isso, uh, este vai ser absolutamente incrível, isto vai, fazer um, vai criar uma dinâmica, vai criar um fogo, vai criar uma energia... Uh, na rede, absolutamente inacreditável, como vocês nunca, nunca, nunca, nunca viram nada assim. Uh, eu já experimentei no passado, uh, uh, quando eu, eu estava em projetos em que era lançado um novo produto e esse produto só ganhava comissões quem tivesse o produto. Então imaginem o que é, um, uns com o stress, então já compraste, já compraste, já compraste. Então eu sei o que é isso, e eu sei o stress que isto vai causar mas vai ser um stress bom. E por isso, quanto mais tu tiveres, quanto mais tu fores um patrocinador responsável, quanto mais tu tiveres preparado... Santiago e Mila, Milagres, quero <risos> haver dormido já! Como? <risos> ok? A Cris já está super, super entusiasmada. Então, aquilo que têm que fazer é serem patrocinadores responsáveis, serem patrocinadores profissionais e hoje preparam tudo de maneira que vocês tenham o um trono nas vossas wallets, para que assim que o vosso patrocinador diga sim, já podes comprar a x vocês comprem, depois estão a perceber, e estarmos todos coordenados. Nunca, nunca, nunca, nunca a internet viu algo assim. E eu estou super entusiasmado por estar na Forsage, porque a Forsage foi a criadora deste, desta filosofia de smart contracts e ter negócios descentralizados foi a primeira, hoje muitas empresas ou, ou muitas, muitas plataformas tentam copiar este modelo, mas acreditem que a Forçagem vai estar sempre à frente e tudo aquilo que a Forçagem neste momento está a preparar é absolutamente incrível. Há outra coisa, há outra coisa que eu não aceito muito poucos pormenores, é que eles amanhã vão fazer uma conferência, portanto à tarde vai haver uma conferência em inglês, eu recomendo eu depois vou dar as, os dados todos dessa conferência e vai ser depois do lançamento e inclusivamente a Força Forçais está a preparar um bónus por meio de... ou seja a mais disto tudo vai ainda preparar um bónus e estejam realmente atentos, portanto não é a altura para dormirem não é a altura para vacilarem não é a altura para para, para, para para ter medos não é a altura para nho-nho-nho-sá-que-que, é a altura para aproveitar uma coisa que nunca mais vai haver a chance de vocês estarem posicionados na hora certa, no tempo certo, com o projeto certo, no timing certo. ok? Então eu realmente estou muito, muito entusiasmado. Eu gostava de saber se o Paulo Barroso está aí. Paulo, estás aí? Oi Silvio, sim, sim, sim estou. Ótimo, é. ótimo, ótimo. Então Paulo, queres falar um pouquinho realmente da da visão que tu tens acerca da X-Gold e do que é que vai acontecer no nosso, no nosso grupo. Já é, agora claro. o Paulo, só, só para apresentar o Paulo. Eu ganhei nestes três meses e pouco quase 400 mil dólares, ok? Esta semana foi uma semana muito especial para a minha família. Eu paguei a minha casa e comprei um carro novo, um carro novo não, em segunda mão, mas um carro quase novo para a Cesarina a pronto, não há, cá em, não há cá empréstimos nem nada disso ok portanto foi uma semana super super especial e há muitas pessoas que estão a mudar a sua vida de uma forma absolutamente incrível com este projeto e eu quando vi este negócio eu disse Vai, vou conseguir ajudar pessoas a ganhar mais de meio milhão em, em dois meses se essas pessoas tiverem que tipo de características e quando eu pensei neste projeto pensei logo no Paulo Barroso, o Paulo Barroso é uma pessoa que tem muitos anos de experiência dentro do marketing digital e Paulo, peço-te imensa desculpa porque a previsão que eu fiz contigo de meio milhão em dois meses não, não, não, não, se, tornou, não se tornou verdadeira, peço, peço desculpa porque errei nas previsões. <risos> Paulo, conta lá um pouquinho dos teus resultados e do que é que tu vês nesta ex Gold. Sim, não foi meio milhão, mas fiz oitocentos mil, quase, quase um milhão. Portanto, foi, foi um, um crime que não, não ganhei meio milhão, mas ganhei quase um milhão. E, portanto, Peço desculpa ah... por ter errado das pessoas. <risos> mas é engraçado quando tu disseste que eu ia ganhar esse dinheiro, eu, até, eu não, não entendi nada da Força, não entendi o que era um smart contract. Eu não sou deste, deste não, não percebo de criptomoedas, o meu. O meu negócio dos últimos 10 anos é afiliado, portanto eu não percebo nada de, de criptomoeda. E vou já dizer uma coisa, a apresentação que o Silvio fez agora do X Gold não estou a perceber nada também. Mas a, a mensagem, portanto, aqui é que não se precisa de entender das coisas assim a 100%. Agora já estou a perceber mais do X3 e do de X4. Demorou-me para aí 4 meses para perceber isso. Estou a perceber. Agora sai X Gold não estou a perceber nada o que é ex-goal e os níveis e os spillovers essas coisas todas, mas a gente às vezes não temos que entender as coisas a 100%, não é? Eu sou do tipo que salto do avião seu paraquedas seu para e depois monto o paraquedas a, a descer para baixo, estás a perceber? Portanto, eu não preciso de, de entender as coisas todas, tenho uma intuição boa e a minha intuição é esta, vai haver montes de pessoas no nosso time e no vosso time, e somos todos um, um, um time, vão fazer um saco de dinheiro, isso tem, tenho a certeza, mas precisamos que as pessoas e que os nossos times tirem a ação, façam a ação e comprem os lados, porque se as pessoas não vão fazer isso, não vai acontecer nada. Portanto, eu estou, um, ia dizer, excitado, é mas é entusiasmado, não é? É, é É, é, outra, é outra coisa. Estou bem, é entusiasmado com o ex Agora o agora, que... o Paulo vive já há muitos anos no, no UK, portanto, ele fala inglês o dia todo, então ele já perdeu um bocadinho a fala portuguesa, ok? Mas, uh... <risos> isto, isto se calhar nem dá para entender nada, mas estou, a ver, estou, estou, estou muito entusiasmado. Acho que isto vai, vai dar muito para a frente. Eu acho que isto vai ser a força que vai fazer a Tron forçar subir para cima. Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que a minha intuição está-me a dizer que isto vai funcionar muito bem. Portanto, é, é só isso. Não quero estar a falar muito porque estão aí muitas perguntas também para a gente. Para nós respondermos, Silvio. Portanto, é, é, só, é só aquela ação. Tirar montes de ação e fazer isto andar para a frente. E vai funcionar. É isso. Então, é inacreditável. 800 mil dólares, pessoal. Ouçam bem. 800 mil dólares em 4 meses. O Paulo Barroso bateu todos os recordes pessoais dele. Eu também. ok E a uh... Qual é a diferença? É que nós realmente pensamos em grande. Nós não chegamos e compramos duas ou três matrizes. Nós não investimos uh, dois, uh, meia dúzia de, de, de euros. Entendem? Nós temos as posições todas na, na, na, na, no Ethereum. Uh, eu tenho até a 12 na, na, na Tron e portanto temos que pensar em grande, temos que agir em grande. E por isso pessoal, façam Uh, o vosso trabalho de casa, estejam amanhã prontos para clicar no botão, coordenem-se por favor com o vosso patrocinador e vocês vão ver a loucura a loucura, a loucura. Eu sei que vai haver pessoas na Forsage que amanhã vão fazer um milhão de dólares. Pessoal, eu vou repetir. Eu sei que vai haver uhum. pessoas na Forsage que amanhã vão fazer um milhão de dólares num único dia. Eu sei disso. Ok, pessoal? Eu sei disso. De tal poderoso que é XGOL, O mercado nunca viu nada assim. A internet nunca, absolutamente nunca, viu nada assim. Não há cópias disto. Entendem? Não há cópias disto. Aquilo que está a acontecer é absolutamente brutal. Sandra, eu não sei se há alguma pergunta, se tu quiseres fazer as perguntas para depois eu responder, para eu não estar a ler... Não sei se está é está uma pergunta que. Está tudo entusiasmado, Silvio. Eu não vejo perguntas, só vejo, só vejo é, afirmações, está tudo pode, entusiasmado. Pode. Uh, portanto, eu, houve perguntas que eu fui respondendo aqui, aquelas que eu apanhei e que são, portanto, que são claras, uh, portanto, elas foram, já foram respondidas. Não há assim dúvidas na pode. sala. Uh, até porque agora nada melhor do que as pessoas falarem com o sponsor, estarem sincronizados com o sponsor, aquilo que eu aconselho toda a gente a fazer, para quem não tem, uh, é criar um grupo no WhatsApp ou no Telegram com as primeiras linhas para que consigamos estar todos sincronizados uns com os outros. Eu própria já tomei iniciativa e já, já cutuquei o meu sponsor. Já lhe disse, oh amanhã estou aí contigo, não é? A gente tem que se antecipar, não vamos, vamos cutucar os sponsors, vamos andar em frente uh, e não esperem por amanhã para comprar tronos, quem não tem tronos, façam já hoje, na Binance conseguem fazê-lo de forma muito rápida uh, isto, e isto é válido para Angola, uh, para o Brasil, isto é válido para todo o lado porque... Uh, Uh, portanto a Binance funciona muito bem uh, portanto nos mercados onde nós estamos uh, a Binance terão que comprar uh, Ethereum e transformar em Trons ou comprar Bitcoins e transformar em Trons, portanto a transformação tem que acontecer na plataforma uh, nós temos usado uh, a Binance e tem corrido tudo bem nestes mercados portanto nos mercados onde nós temos neste momento a equipa. Eu Silvio, o que és recomendar? Podemos usar o Change.ly, aliás nos seis passos dentro da página de vendas do próprio MSI, está lá um tutorial para vocês comprarem a partir das Change.ly e compram logo diretamente drones. ok? Uh, aquilo que vocês devem fazer é realmente fazer o trabalho de casa e hoje, não deixem para amanhã, não podem deixar para amanhã, porque não vão atrasar tudo, especialmente se vocês têm pessoas por baixo, dependendo de vocês. Mais ainda, mais ainda, não é só a questão, imagina que vocês estão sozinhos e não têm ainda ninguém, não patrocinaram ainda ninguém. Se vocês, quanto mais tempo vocês demorarem a comprar as posições menos derramamento vocês têm da explosão inicial. Entendem? Porque a cada minuto que passa, a, o, o derramamento que vai vindo, que vai vindo, vai vindo, vão ser outros a ter esse derramamento em, em vez de ser vocês. Entendem? Portanto, a, a primeira coisa que vocês têm que ter na vossa mente é tentarem comprar o máximo número de slots no mais curto espaço de tempo. Percebem? Por isso, mesmo vocês não terem ninguém por baixo. Porquê? Porque vão apanhar o meu derramamento, vão apanhar o derramamento do Vital, vão apanhar o derramamento de outras pessoas. Estão a perceber? Se vocês deixam uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, depois vão apanhar derramamento, mas não vão apanhar a explosão de milhares e milhares de pessoas que se vão registar no espaço de uma hora ou duas. Okay? Outra coisa muito importante... Uh, vocês não vão fazer outro, outro registro. Ou seja, vocês entram dentro do vosso registro que vocês já têm da Tron okay? e lá embaixo vocês têm a slot para vocês comprarem. Todas as pessoas que têm já slots do Tron chegam lá embaixo na X Gold e compram a 1, um, a 2 excessivamente. A partir do lançamento, as novas pessoas que vocês vão registrar eles vão ter que se registar com, seis, uh, com uh, uh, 800 trones. Não, desculpem, 100, 200, 200 400. Vão ter que registrar registar com 400 trones. Porquê? Porque é 100 para a X3, 100 para a X4 e 200 para a X Gold. Portanto, a partir de amanhã, os novos que se vão registar, eles vão-se registrar automaticamente nas três matrizes. Estão a perceber? Nós até agora, quando as pessoas se registam, elas registam-se automaticamente na X3 e na X4, certo? Ok? A partir da manhã, em vez de 200 tronos que a pessoa precisa para a primeira slot, ela vai precisar de 100 para a primeira, 100 para a segunda da X4 e 200 para a gold. Ok? Portanto, os novos para entrarem são 400 tronos em vez de 200 que era até hoje. Estão a entender? Ok? Portanto, não há aberturas de contas novas. Há-se si, dentro da vossa conta que vocês já têm do trono chegar lá e se registrar. Pessoas que estão aqui hoje que ainda não estão envolvidos connosco na forçagem. Um conselho de amigos. Hoje, não se deitem sem se registarem, ok? Comprarem o máximo número de slots na X3 e na X4 e estarem atentos para amanhã o vosso professor dizer-vos quando é que vocês podem comprar o máximo número de slots na X Gold também, ok? E aproveitarem o derrame que vai haver de toda a equipa, ok? Que vai ser gigantesco nas primeiras horas. Depois, obviamente, vai toda a gente entrar e depois vai ser ao passo, ao passo normal. Porquê é que eu estou tão entusiasmado? Porque com esta X-Gold vai dar a hipótese de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que às vezes não entram por achar que não vão conseguir cortar ninguém e por isso não vão conseguir ganhar dinheiro. Então esta X-Gold é a pensar também nos, nos pequenos, entre aspas, ok? Uh, uh, então, não é uma questão das pessoas se registarem e ficar à espera do dinheiro, ok? Mas, mas, e, e eu não gosto de, de incentivar as pessoas a entrar na forçagem com essa, com essa mindset, com essa mentalidade, ok? Não gosto, porque não é com essa mentalidade que nós não é que acham que foi com essa mentalidade que o Paulo Barroso ganhou 800 mil dólares, ou que eu ganhei quase 400? Não foi de certeza, não é? Só que, com isto, mesmo com a X-Gold, vocês tendo o máximo de número de x Golds, recrutando muito ou recrutando pouco, vocês vão acabar por ter derramamento da organização. Estão a entender? Ok? Então, lógico, sim em cima disso, vocês também recrutarem, que é isso que eu vos recomendo. Ah, mas ó oh Silvio, eu gostava de fazer este negócio, mas eu não conheço, as pessoas todas que eu conheço, nenhuma... Vai entrar. Esquece isso, isso não existe. Porque todas as pessoas que tu conheces precisam e querem e gostam de ganhar dinheiro. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Com o nosso sistema MSI, qualquer pessoa que siga os passos que estão dentro do sistema pode aprender competências para poder usar o marketing digital, poder usar a internet para colocar pessoas no negócio de qualquer parte do mundo. Okay? De qualquer parte do mundo, até mesmo em línguas diferentes. Por isso, é só o espaço que nós temos entre uma orelha e outra que vai limitar realmente as nossas, as nossas opções. E muitas pessoas neste momento estão a mudar as vidas deles em semanas. Em semanas. Literalmente em semanas. E aquilo que vai acontecer com a X-Gold é absolutamente inacreditável. Ok? Agora... Ou tomas ação ou ficas a ver. Recomendo que tu tomes ação. Eu sempre disse que a Forçagem é outro campeonato. É outra forma de estar nos negócios. A tecnologia permite fazer coisas que nós até hoje nunca tivemos hipótese de, de, de fazer. Mas com estas três matrizes diferentes, ainda temos o Ethereum, o Smart Contracting Ethereum, que há que continuar a promover. E depois temos também... Uh, o Smart na Tron com estas três possibilidades vai ser inacreditável como termos o, o melhor três mundos e termos os vários modelos de negócio, o melhor dos vários modelos de negócios que existem hoje espalhados pela internet no mesmo sítio uh, promovendo uma única coisa Eu estou realmente muito, muito, muito entusiasmado. Pessoal, pelo amor de Deus não vacilem não uh, sejam patrocinadores responsáveis sejam patrocinadores profissionais e vocês têm aqui a chance de mudar a vossa vida. OK? Obrigado. Força, Sandra. Mais uma Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio, pela explicação, foi, foi importante esta introdução, embora que nós chegamos ao final desta reunião e para quem está a ouvir pela primeira vez é muita informação, não tentem compreender tudo hoje, voltem, voltem na sexta-feira para compreender mais. Mas antes de voltarem na sexta-feira, tomem, um, tomem uma atitude, tomem uma decisão e comecem já o contrato hoje. Peçam à pessoa que vos convidou a estar aqui para dar os primeiros passos. Hoje a reunião foi um bocadinho extensa, não se conseguiu dar esse promenor de como fazer, mas a pessoa que vos convidou vai estar disponível de certeza para vos acompanhar neste processo de início e aproveitem portanto, este, este embalo portanto, da equipa. Estamos a iniciar dentro da Forsage um novo movimento, a X-Go, e é de aproveitar, é de aproveitar todo este movimento e vamos juntos, como eu costumo dizer, vamos juntos. Portanto, yeah. se, Silvia, se não tiveres nada a acrescentar, se o Paulo Barroso não tiver nada, nada a acrescentar, se não houver nenhuma questão uh, assim, assim pertinente na sala, eu dou a, a reunião como encerrada. Está bem, vamos todos descansar, porque temos muita coisa para fazer antes de deitar. Boa? Quem não é. tem tronos, pessoal, está na hora. Vejam o contador, façam as contas. Eu acho que é por volta das 14 horas que é o lançamento, mas não tenho a certeza. Portanto, uh, confirmam-me só. Uh, mas vão lá ver o acho ponto. Acho é de às ponto. 15. É às 15? Ok, às 15. Portanto, não façam como um bom português que é deixar tudo para última hora, porque vão ser ultrapassados, vão ser cilindrados. -se, Vai-vos passar um cilindro por cima se vocês estão a dormir no ponto. É só isso, que eu vou falar. Ok? <risos> Pronto, a partir de agora, agora, a partir de agora já, já estou ligada à corrente. Silvia, yeah. um beijinho, beijinho a todos. Uh, vamos todos comprar trones, tem que ser. Amanhã temos que estar uh, devidamente prevenidos, com a carteira cheia de trones, para iniciarmos este novo movimento. Beijinhos e yeah. abraços. Yeah. Tchau, Tchau. Deus.